This world is such a, um, and when I say this world, I mean it I don't mean in a ideal sense, I mean in everyday Every little thing you do, it's such a Gimme, gimme, gimme, everybody back off You know, everybody's like, you taught that from school Everywhere, big business, you wanna be successful? You wanna be like Trump? Gimme, gimme, gimme, push, push, push, push Step, step, step, step Eu tava tocando a viola Eu vi que o Deus rato tava preso dentro de uma gaiola Mas aí eu não fui criado pra ficar em escritório Falo mesmo que nós somos rato de laboratório Flor é sempre carrossel Destravo a bique e atiro poesia no papel. Fica tranquilo, que é certeza que esse hit contamina. Maluco, eu falo de repente. Presta atenção nos teus asos, você é um moleque consequente. Mas aí eu sou fiel, não vou pular o um muro. Meu boot é fluorescente, baixo tá tua cara no escuro. Mas eu vou mandando no um improviso. Isso é freestyle maluco. Atiro nos falsos amigos pra poder ajudar aqui nessa parada. Que Tá comigo, tava desde o início nessa caminhada Hey o que cê tá falando? Tu só fala bosta, enquanto isso, mano Eu vou tocar meu plano E os otários dizem que eu não presto Eu falo preciso de um bicho Do nada aqui já brota presto Eu cheguei no estúdio, aperto o rec Tô a fim de trazer feat, tá maluco? Já liguei o Young Mac bota Zephy, esse maluco? É bola só vou parar de cantar Quando arrancar meu coração MC de picheado, já puxou lá laque Faz aí o teu corte M, conta, conta meus plaques Yeah você falar bosta, nós vai atrás de você Mano, eu vou falando no improviso Nego que só fala merda e depois quer vir ser meu amigo Tá maluco, eu vou falando aqui e se quer assumir o B.O. pode assumir que tu tá bem longe de mim